Oi meus amores, eu sou Sheila Ferreira Animania Então, hoje eu vim aqui mostrar para vocês como vocês entram na plataforma, ok? Pelo computador e pelo celular, tá bom? Então vamos começar pelo computador Então vocês adquiriram o pacote de moldes pet da Animania, né? Então vocês vão receber um e-mail Primeiro e-mail que vocês vão receber é da moldes pet Animania te dando as boas-vindas etc etc e tal e um link para você entrar no grupo de WhatsApp Ok para tirar as dúvidas e, e tal nesse link você clica e vai direto lá pro o grupo tá aqui esse link aqui vai te levar para a plataforma de venda você não quer você já comprou então você vai clicar só nesse link aqui para entrar na no WhatsApp não vai receber os moldes aqui nesse e-mail. Esse e-mail aqui é para te dar as boas-vindas e para você entrar no WhatsApp, ok? Daí, a Hotmart vai computar o teu pagamento, a tua compra, tá? Se você fez em cartão de crédito, vai ter um prazo X. Se você fez em boleto bancário, vai demorar um pouquinho mais até eles reconhecer até eles acharem, até cair a tua compra lá. Assim que cair, eles vão te enviar um e-mail assim. Esse e-mail aqui da Hotmart, ok? Aqui vai estar, tá, né? Para acessar o teu produto, você clica aqui. Lembrando que aqui a gente está entrando pelo computador. Vai ter um vídeo aqui também mostrando como entrar pelo celular, tá? Aí vocês vão receber, vai abrir essa janela Nessa janela vocês vão colocar o e-mail que vocês cadastraram na Hotmart Não adianta colocar o e-mail da avó, do tio, da tia, da, da filha, do marido, do cachorro É o e-mail que vocês cadastraram lá na Hotmart Vocês só vão receber o e-mail vão conseguir entrar nessa plataforma aqui E receber o e-mail para entrar, para acessar o produto no e-mail cadastrado né? O que está acontecendo é muita gente indo procurar no cadastrou o e-mail da filha. Mel né? fez a compra pelo cartão da filha, aí logo teve que cadastrar o e-mail da filha. E quando vai procurar, procura no e-mail dela. Aí não acha, né? Tem que, Tem que se atentar a isso. É no e-mail que você cadastrou na Hotmart. Então, o e-mail cadastrado e você vai criar uma senha aqui. Tá? Criando a senha aqui, você entra. Então aqui você já tá na plataforma, é isso gente, é simples, é fácil. Aqui você vai ter os, o vídeo de como imprimir, eu ensinando a imprimir, aqui no módulo 1, um, né, vai estar tá o vídeo. Aqui tá todos os módulos, aqui no cantinho, ó, todos os módulos, como imprimir, que é esse vídeo aqui, o biquíni, módulo 2, que tá aqui. Vocês assistem às videoaulas desde o começo, gente Todas as videoaulas tem sim O tecido que eu tô usando, o tecido que você pode usar Os materiais que eu tô usando Então assistam às videoaulas Tá nas videoaulas, tá especificado ali sim Ok? Se ficar alguma dúvida, vocês podem perguntar sim Mas não falem que não tem Porque tem, do pequeno eu assisti e reassisti Me falaram que não tinha e reassisti, reassisti Tem sim vocês podem ver ali que eu falo o material que eu usei é um tecido para a, a fazer ginástica que eu não lembrei o nome na época porém o material que eu uso para fazer o vídeo eu falo que é um PV mas pode ser pode estar tá usando tricoline eu não falo só da organza eu falo do tecido em si que eu usei o biquíni então preste atenção no vídeo gente por favor Assistam o vídeo. O vídeo não tá aqui para bonito, é para assistir do começo ao fim, OK? Aí aqui o vídeo. Aqui tem atenção, leiam isso aqui, tá? Isso é muito importante, leiam, prestem atenção nisso aqui, é muito importante, OK? E aqui, gente, tá os PDF, para quem não tá achando, aqui, ó, Biquíni... Vocês clicam no PDF, naquele link E vocês vêm baixar Clicam aqui Vai abrir uma janela do teu computador aqui Você vai criar uma pastinha, nova pasta Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Moldes pet, Biquíni Pronto E aqui você vai salvar o teu biquíni Pronto, aqui você vem salvar tá ali, salvou Simples e fácil Tá ali, já tá salvo na tua pastinha Ok, gente? Então é isso, tá? Biquíni, blazer Aqui, módulo 2 Biquíni, módulo 3 O blazer Mesma coisa, vídeo aula Aqui, assistam Aqui Uma atenção, leiam e aqui os blazer para salvar a mesma coisa que eu ensinei ali do biquíni. Módulo 4: mesma coisa, vídeo, aula, atenção. E os PDFs aqui que você vai salvar. Módulo 5: camisa social, aqui o vídeo também explico tudo. Atenção. E os moldes? Embaixo tá escrito moldes, gente, ó. E antes de baixar os moldes, atenção aqui. E aqui tá todos os moldes. E vocês vão baixar como eu ensinei ali no biquíni, ok? Módulo 6, que é a camiseta básica. Vídeos do passo a passo. E eu falo do tecido, os materiais que eu uso. Aqui moldes, atenção, e aqui os moldes. Todas essas letrinhas vermelhas aqui... São um molde para você baixar Você clica e baixa ok? Como imprimir eu já ensinei Módulo 7 Capa Mario Bros A fantasia do Mario Bros Mesma coisa, vídeo aula Moldes, atenção E os moldes aqui Para você baixar para o seu computador Módulo 8 Capa de Natal Mesma coisa Vídeo, moldes e os moldes todos aqui Para você baixar Aqui tem uma opção para você comentar, né? O que você está achando do grupo e etc e tal Módulo 9, capa social Vídeo aula, atenção E os moldes aqui Estamos no módulo 9, agora vamos para o módulo 10 a cueca, a sunga, né? Aqui o vídeo e os moldes. Aqui, nesse PDF, você vai ter o PP, o, P, o M, o G, o GG e o XG, tá? Num PDF só. Faz a mesma coisa que o biquíni. Baixa, tá? Aqui a tabela de medida. Todos eles vêm com a tabela de medida. Módulo 11. Módulo 11, conjunto de moletom adote Tem a videoaula... Eu uso moletom, eu falo dos materiais que eu uso no vídeo. Aqui os tamanhos para você imprimir. Tá tudo aqui. OK? Tabela de medidas, tudo certinho. Agora o módulo 11. Conjunto de verão, macacão. Foi feito com jeans, eu também falo dos materiais que eu uso no vídeo Assistam o vídeo desde o início, gente, até o final, tá? Aqui os moldes, né? Atenção e os moldes Cada um é um tamanho, cada um PDF desse é um tamanho Você baixa de um a um para o seu computador Estamos no módulo 12, módulo 13 Fantasia Sininho Tá aqui a videoaula explicando o tecido que eu usei, tudo certinho. Os materiais, aqui atenção, e aqui os moldes que você vai baixar, como eu ensinei ali no começo no molde do biquíni, no módulo do biquíni, ok, módulo 14 de ardeira. Modelo macacão tá aqui também. O vídeo, a vídeo aula, explicando o material, o tecido que eu usei Tudo explicadinho, assistam o vídeo, tá? Aqui, atenção, e aqui os moldes, tá? A da letra vermelha dessa aqui é um molde, é um tamanho, tá? Do, da jardineira diz modelo macacão, tá? Módulo 14 Módulo 15 Fantasia da Mulher Maravilha Tá aqui a vídeo aula, explicando o molde que eu usei material tudo certinho tá e aqui os moldes tá cada um desse é um tamanho você vai baixar eu ensinei ali no biquíni ok módulo 16 peitoral primavera tá aqui a vídeo aula também falo do tecido o tecido que você pode usar os materiais tudo certinho os moldes aqui você vai baixar os moldes ok? módulo 17 a roupa cirúrgica pessoal aqui tá o vídeo do passo a passo no vídeo eu ensino até como imprimir esse molde eu ensino até como imprimir assistam o vídeo gente e eu falo do tecido também que é cotton, é lycra tecidos que tenham lá que tenham elasticidade eu falo isso no vídeo então vocês assistam o vídeo ok Tá? Eu trago todas as informações no vídeo sim, ok? Assistam o vídeo. Às vezes você acha que ali, naquele pedacinho, não tem nada importante pra você e é exatamente ali naquele pedacinho que você pulou que eu tô falando do tecido ou do material que eu usei, tá bom? Daí vocês acham que eu não falei, daí vão no grupo falar que eu não falei. Tá tudo aqui no vídeo. Assistam, ok? O vídeo tá aqui para vocês assistirem. Não entenderam? Voltem, voltem. É para vocês assistirem, principalmente você que não tem habilidade na costura e quer fazer a peça. Assista com o tempo, não tenha pressa, volte o vídeo, volte quantas vezes for preciso, até você fazer a peça. Se tiver alguma dúvida, tira a foto da dúvida e manda no grupo. Eu tô com dúvida aqui. A partir do momento que você tem a dúvida e tira a foto e manda no grupo, a o pessoal do grupo me manda a dúvida de vocês e eu consigo visualizar e tá dando a resposta exata, tá te ajudando exatamente aonde você tem a dúvida, ok? Agora, sem a foto, sem me explicar onde que é a dúvida, fica difícil eu ajudar vocês. Então, vocês estão com dúvida? Na montagem, eu não consigo colocar o zíper aqui. Chega, você não fala do zíper na, na, no vídeo. Você colocou velcro. Eu não estou conseguindo colocar o, o zíper aqui. Me manda dúvida. Me manda foto. Eu vou gravar um vídeo explicando para vocês como fazer. Eu vou tirar foto da peça com o zíper e falando, eu vou gravar um vídeo falando como vocês vão fazer. Eu vou estar dando suporte para vocês, mas para isso vocês têm que vir com as dúvidas. Não adianta vir com as críticas, vocês têm que trazer as dúvidas, OK? Então é só assistir o vídeo, OK? Aqui está os moldes para vocês baixarem, tá aqui, OK? Traje de noivo Benjamin, módulo 18. Aqui está o vídeo, aqui, atenção, e os moldes. É só baixar como eu ensino no biquíni. Vamos para o vestido de saia godê, que é o, o módulo 19. Esse vestido é campeão de venda. esse vestido vende muito. O pessoal ama esse vestido. Tá o vídeo aqui, também trago os materiais que é usado. E aqui tá os moldes, tá? Tudo igual, os moldes aqui, vocês vão baixar um a um, cada um é um tamanho, baixar como eu ensinei no biquíni. Módulo 20, vestido de noiva. Que tá a videoaula, e aqui os moldes, é só baixar, como eu ensinei no biquíni. Módulo 21, é o primeiro brinde, que é a mochila Pet canguru. Também tem a videoaula aqui Aqui a videoaula e aqui os moldes para baixar, ok? Módulo 22, segundo brinde Que é um manequim do gatinho Tem a videoaula aqui, eu ensinando, falando do tecido, tudo certinho E aqui o molde, ok? Manequim do cachorrinho faz parte do segundo brinde tá aqui a vídeo aula eu explicando o tecido tudo como usar aqui o molde do manequim e também a tabela tudo certinho terceiro brinde planilha de cálculo de custo então essa planilha você vai baixar para o seu computador para você saber quanto você vai gastar para fazer a tua peça, né? O quanto você vai gastar tecido, ah, botões, acessórios, essas coisas. Esse é o terceiro brinde. Quarto brinde. Esse é o programa Acrobat Render, que você vai baixar ou atualizar no teu computador para você poder baixar e imprimir os teus moldes. Eu falo dele ali no primeiro vídeo, quando eu ensino a imprimir, ok? Todo computador vem com Adobe porém alguns vem desatualizado e você vai precisar desse programa aqui, desse link para atualizar, ok? E o link do grupo de WhatsApp, aquele grupo que você já entrou quando você recebeu o primeiro e-mail, né? Caso você não tenha entrado ainda, você pode entrar por aqui, ok? Então é isso minha gente, então o, a plataforma é isso aqui, não tem segredo. OK? É isso aqui a plataforma. Você vai ter acesso a tudo aqui, não é complicado, como vocês viram aqui, é facinho, não é complicado. OK, gente?